Nem quero ver, no início da partida seja já começa a tremer É um jogo diferente que prende e te faz cê ver Eu sou o bigodão relaxa que eu vou vencer, eu vou vencer Nem quero ver, no início da partida seja já começa a tremer É um jogo diferente que prende e te faz cê ver Eu sou o bigodão relaxa que eu vou vencer Espera pra ver Vai passar mal Em menos de um minuto já te dei tanto um touchdown do estilo diferente eu te ganho igual É o bigodão te vence sem tempo adicional Só no normal Vai passar mal Em menos de um minuto já te dei o um touchdown É o poder do bigode que não tem igual É o bigodão te vence sem tempo adicional Vai passar mal <risos> Topo que mais tudo.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 Vai passar mal Em menos de um minuto já te dei um touchdown estilo diferente eu te ganho igual É o te vence sem tempo adicional Só no normal Vai passar mal Em menos de um minuto já te dei um touchdown É o poder do bigode que não tem igual É o te vence sem tempo adicional Vai passar mal <risos> Ai ai ai Vem, gemadinho, vem. Vem batalhar comigo, vem. Olha que eu vou, hein. <risos> Gemado. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado dessa paródia. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal. Muito obrigado a toda essa galera aqui que participou. O uh, Plus também e ao time Strong Bears. É isso aí. Beijo yeah. no coração de cada um. E valeu!